É, minha gente, o Harada e o Michael Murray, produtores de Tekken 8, têm participado de diversas entrevistas recentemente para poder falar um pouco sobre esse novo jogo, o que a gente pode esperar e tudo mais. E no nosso vídeo recente nós trouxemos aí uma entrevista que eles fizeram lá com o site The Gamer falando sobre o retorno do Rei Hatt. Se você não conferiu esse vídeo, tá aparecendo aqui no card para vocês. Vale muito a pena vocês darem uma olhada lá sobre o que eles falam a respeito do personagem, seu retorno do Tekken 8 e tudo mais. Só que no vídeo de hoje, cara, nós vamos pegar uma outra entrevista que eles fizeram para site TKNGMR, onde eles falam sobre o estado atual do jogo, onde eles não estão satisfeitos como o negócio está sendo apresentado pra gente até o momento, e eu vou explicar tudo pra vocês direitinho. Saudações eu sou Caio Nobre, vamos lá para mais um vídeo de Tekken 8 aqui no canal, se você tá curtindo a cobertura do game, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento, né? Então, vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, eu vou trocar a minha tela aqui, pra gente poder ir conferindo um gameplayzinho maroto. Enquanto eu vou lendo parte dessa entrevista aqui que eles fizeram com o site TKN GMR, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado para que vocês possam acessar o site deles lá e conferir na íntegra todas as informações, beleza minha gente? Então vamos lá. Ó. Tekken 8 está sendo muito aguardado pelos fãs e o jogo recebeu muitos elogios por seus gráficos impressionantes, nível de detalhes e efeitos de iluminação. Muitos jogadores que tiveram a chance de testar o jogo em eventos práticos e testes alfa descreveram os gráficos como de tirar o fôlego com modelos de personagens e iluminação estabelecida. Estabelecendo um novo padrão para os jogos de luta. No entanto, em uma entrevista recente ao site de jogos alemão Serial Killers, os produtores de Tekken 8, Katsuhiro Harada e Michael Murray, revelaram que não estão totalmente satisfeitos com o estado atual dos gráficos do jogo. Só uma pequena correção que eu falei lá no início, tá pessoal? Eu disse que a entrevista foi com o site TKNGMR, mas não, foi com o Serial Killers, eu acabei meio que trocando aqui. Esse site específico do Tekken tá passando a informação dessa entrevista que eles deram para o Serial Killers, que eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Só Deixar essa correção aqui bem clara. Continuando, meus amigos. Especificamente, ao falar sobre o desenvolvimento do jogo na Unreal Engine 5, Murray afirmou que. Embora a maioria das empresas de jogos possa obter texturas e shaders de alta qualidade, o que realmente diferencia os jogos dessa geração é a iluminação, a gente viu isso realmente naquele primeiro trailer lá do Kazuya lutando contra o DIN, naquele cenário da chuva com vários relâmpagos e tudo mais, fogo ali em volta também, como é que a iluminação disso tudo fez diferença no cenário. Este tem sido um desafio significativo para a equipe de desenvolvimento de Tekken 8 ajustar, e mesmo a versão Alpha que alguns jogadores tiveram a chance de testar não atendeu aos padrões dos produtores. Murray acrescentou que não é apenas uma questão de ajustar uma peça de iluminação, mas sim colocar cada luz individualmente para obter a aparência desejada para cada personagem em cada palco, ou cada estágio no caso. Não se trata de ajustar uma peça de iluminação que afeta um palco inteiro, mas de ajustar a colocação de luzes individuais para obter a aparência que desejam. Ele continuou dizendo que eles podem conseguir que um personagem pareça exatamente como eles querem que ele pareça em um determinado palco e seu ambiente, mas ao colocá-los em um palco diferente, quando eles falam palco são os estágios, viu, pessoal, eles não parecem nada como eles querem. Ele diz que a iluminação é algo que eles continuarão trabalhando continuamente até o lançamento do jogo e que tem sido difícil desta vez. E aí pessoal, eles pegaram um trecho de fala do Michael Murray aqui e colocaram em destaque no site, onde um pedaço aqui a gente acabou de ler, mas tem um outro pedaço que a gente não tinha lido ainda, ó, se liguem. Ele fala sobre o desafio da Unreal Engine 5, que é a iluminação e tudo mais, e eles acrescentam um trecho aqui a gente poder ler. Ó. E isso tem sido uma coisa muito difícil para nós ajustarmos. Mesmo com a construção que temos aqui hoje, não estamos muito felizes com o estado dos gráficos no momento achamos que podemos fazer melhor e uma das coisas que tem sido difícil é a iluminação e isso é o que realmente muda entre os desenvolvedores em diferentes jogos. Isso aqui só é um trechinho a mais que ele reforça essa questão da iluminação, né onde ele fala realmente do maior obstáculo que eles estão tendo no desenvolvimento do Tekken 8 utilizando a Real Engine 5. E aqui nesse site onde é que eu tô lendo a entrevista pra vocês, eles finalizam comentando né, que apesar do que os produtores estão achando de eles não estarem satisfeitos com os gráficos da maneira como estão, a gente tem visto realmente muito muitas pessoas elogiando o Tekken 8 com base em todos os trailers que foram apresentados aí pra gente. Claro que tiveram algumas pessoas, a gente também conseguiu notar isso daí, que houve realmente uma diferença de gráficos entre aquele primeiro trailer lá do Kazuya contra o Jin, em comparação com os outros gameplays aí que vieram depois né, do Paul, da Jun, da Xiao Yu, do restante dos personagens que foram revelados pra gente recentemente. Isso é uma coisa que o próprio Harada já tinha comentado em entrevistas recentes aí, na verdade acho que tem até um pouco mais de tempo né, que o jogo ele não está realmente no seu estado final ali, ele esteve em uma versão Alpha que as pessoas tiveram a oportunidade de jogar recentemente nos previews, né? Que a gente até viu aparecendo alguns gameplays pela internet afora Mas o jogo ainda não tem previsão de lançamento Dizem que ele deve chegar pra gente, galera, só no ano que vem ainda Claro que isso não é uma coisa oficial A gente vai ter que esperar o pessoal da Bandai ali, Harada e tudo mais Darem essa informação pra gente Mas com tudo que a gente tem visto aí né, com essas declarações Como a gente acabou de ver do próprio Michael Murray, do Harada e tudo mais Falando sobre as dificuldades que eles estão tendo com o Real Engine 5 Pra deixar o jogo do jeito que eles querem, cara, uma coisa vocês podem ter certeza, eles não vão agilizar o processo de desenvolvimento desse negócio até ficar redondinho do jeito que eles querem, e isso é algo que eles reforçaram pra gente, o jogo ele ainda tá sendo polido, vai ser muito diferente do que a gente tem visto nos trailers recentes aí de gameplay dos personagens. Então se nós já estamos achando bonito da forma como tá, imagina a versão final desse jogo como é que vai parecer. Vai ser do nível daquele trailer ali do Jin do Kazuya, aquele primeiro trailer, né, na monta aquele primeiro trailer né, na chuva ali e tudo mais, pra cima cara, eu realmente acredito que eles vão se superar com os gráficos do Tekken, hein, da forma como eles mostraram pra gente naquele primeiro trailer, para com o restante do jogo ali, sejam outros cenários, modo campanha, modelo dos personagens, design, texturas e tudo mais, sabe? Só nos resta esperar aí então meus amigos, por mais informações, mais trailers do Tekken 8 aí, e a gente ir acompanhando essa evolução também com o passar dessas revelações, né? Dos gameplays que eles vão trazer pra gente, porque faltam muitos personagens porque faltam muitos personagens pra serem revelados e é claro que eu vou trazendo tudo aqui pra vocês só poder deixá-los muito bem informados acerca disso e agora eu quero saber a opinião de você aí, querido inscrito que tá assistindo o que, que vocês acharam dessas declarações aqui do Michael Murray do Harada sobre a dificuldade deles de trabalharem com o Real Engine 5 em termos de iluminação pra poder deixar o jogo ainda mais bonito pra gente eu vou adorar a opinião de cada um de vocês acerca disso, pessoal e mais uma vez, não se esqueçam aí de deixar aquele like maroto se inscrever no canal, ativar o sininho